Alô, alô! Este fim de semana tivemos na conferência anual da Casa de Investimentos, uma entidade financeira que em Portugal gera um património milionário do, dos seus milhares de clientes e por isso, neste vídeo, quero trazer alguns dos principais insights que eu tirei ao longo desta tarde de sábado, quais foram as principais ideias que são muito importantes para o nosso investimento. Vamos a isso!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 porque os erros podem e devem ser evitados, porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. No dia 25 de fevereiro tivemos aqui no Altice Fórum Braga um espaço absolutamente fantástico para eventos, digo já que foi quero parabenizar também desde já a equipa da, da Casa de Investimentos pela organização, porque realmente está ali um espaço absolutamente fantástico. Inclusive, fiquei de olho no espaço para potenciais eventos meus no futuro, mas de resto, vamos voltar aqui ao que, no, ao que nos traz aqui hoje, que é os principais insights que tirei deste sábado, deste dia 25 de fevereiro, aqui da conferência anual da Casa de Investimentos. E nós tivemos uma primeira parte em que a equipa, vários elementos da equipa foram mostrando a filosofia de investimento da Casa de Investimentos e depois de um pequeno intervalo tivemos uma sessão de perguntas e respostas de onde também tiramos sempre muitos, muitos insights. E, e quero começar aqui pela primeira parte da filosofia de investimento da Casa de Investimentos, que assenta em três pilares específicos. Em primeiro lugar, o MOLT ou as Vantagens Competitivas das Empresas, é algo que eu tenho vindo a falar aqui no canal, principalmente quando analisamos algumas empresas aqui no canal já te falo do mote, das suas vantagens competitivas, já vamos um bocadinho mais em detalhe aqui. Depois, em segundo lugar, o segundo pilar muito importante é a equipa de gestão, é, é um pilar primordial e que muitas vezes os investidores descuram, é absolutamente importante, mais do que as vantagens de uma empresa, é também perceber uma equipa de gestão que está por trás desse negócio. E em terceiro lugar, temos aqui uh, a ideia das avenidas de crescimento, aquilo que vai levar a empresa a crescer. Porque se estivermos às vezes num, numa empresa que tem muitas matérias competitivas, até uma boa equipa de administração, mas depois não tem avenidas de crescimento, porque está num setor do passado, em vez de se atualizar e inovar para um setor do futuro, pode estar em maus lanções. Mas então vamos aqui ver, em primeiro lugar, quais são as vantagens competitivas das empresas nas quais a filosofia de investimento, a cada de investimentos, assenta. Em primeiro lugar, efeitos de rede. Que é efeitos de rede, é, é muito interessante que, que a equipa procure aqui esta questão dos efeitos de rede, inclusive é do exemplo da Visa e da Mastercard, que à medida que vão adquirindo novos clientes, fica mais barato adquirir cada um desses novos clientes, para além de que é necessário montar toda uma rede entre comerciantes e clientes que realmente funcione a 100% para que se consiga educar os consumidores a ir nesse sentido, a adotar esse produto ou esse serviço e educar também os comerciantes para a importância de ter uma, uma rede estabelecida de pagamentos, no caso da Visa e da Mastercard, ali bem, bem estabelecida. Okay? Há, outros, há outros exemplos de, de empresas com efeitos de rede que, inclusive, acabam por ajudar a criar outros negócios uh, com, com o, o seu estabelecimento. Ou seja, por exemplo, a Amazon, muitos negócios foram criados com o facto da Amazon ter nascido, okay, permitiu isso, ou a própria Google, a própria Google com o, o baixo custo da publicidade, acabou por permitir outros pequenos empresários criar o, os seus negócios. E o baixo custo também é outra das vantagens que a equipa olha quando estamos aqui a falar desta, deste molde, destas vantagens competitivas. Empresas que apresentem um baixo custo, por exemplo, nós temos... No, nos Estados Unidos, o Walmart, Costco, são supermercados, apostam sobretudo em baixar preços, comprimir margens para si, mas venderem maior volume. E o que interessa aqui é que o cliente final saia satisfeito. Okay? Aqui em Portugal poderíamos olhar, por exemplo, para Jerónimo Martins, que faz baixos custos para as pessoas poderem ir mais vezes aos seus supermercados e assim gastar mais dinheiro ali. Okay? Baixo custo também. É uma da, das grandes vantagens competitivas. Depois aqui, ainda nos custos, temos o chamado custo de mudança. Okay? Numa nuance um bocadinho diferente, o custo de mudança é normalmente indicado para quando uma dada empresa, um dado consumidor, fica-lhe fica muito difícil estar a adotar um produto ou serviço dos concorrentes. Um grande exemplo disso é a Microsoft, okay? quase todos nós usamos. Word, Excel, PowerPoint, usamos os serviços da Microsoft e é mesmo muito difícil alguém ir adotar o serviço concorrente, seja da Google Sheets ou outra empresa qualquer que tenha desenvolvido aqui um processador de texto, um processador de cálculo, etc. Não, não, é, não é fácil, ok? Outro exemplo poderia ser a Autodesk. Quem, quem aqui trabalha com os programas da Autodesk sabe que é muito difícil mesmo ir adotar os serviços concorrentes ou também a Adobe, por exemplo, a Adobe é um grande exemplo, porque os, os designers que usam Photoshop muito dificilmente vão usar algum produto da concorrência, por muito mais barato que seja, há um custo de mudança muito, muito grande quando se passam anos e anos a trabalhar naquele software, ou naquele programa, ou naquele produto, naquele serviço, ok? E depois também temos, também temos aqui os ativos intangíveis, ativos intangíveis são desde patentes ao valor da, das marcas, a, a certos contratos que as empresas tenham, enfim, tudo isto faz parte dos ativos intangíveis e cada vez mais numa era digital como aquela em que nós vivemos, os ativos intangíveis têm um papel fundamental. Se no passado, até ali à década de 90, a, a economia ainda era muito industrial e por isso muitos dos ativos eram físicos, eram tangíveis, eram palpáveis, hoje em dia não, é completamente ao contrário, todas as grandes empresas que tu vês, ou as maiores, pelo menos as maiores empresas que tu vês, que tu vês, têm uma base tecnológica muito grande por trás, precisamente porque têm... Muitos ativos intangíveis têm um, mesmo o valor da marca, é? o valor da marca da Apple, o valor da marca da Microsoft, o valor da marca mesmo da Nike, que okay? ainda há pouco tempo eu analisava a Nike juntamente com os meus alunos da mentoria do Yale Academy e nós víamos que só o símbolo, só aquele símbolo do visto vale 30, se não me engano era 36 bilhões de dólares, ok? Só esse símbolo vale um cerca de 36 bilhões de dólares, pelo menos em 2021 valia perto desse valor, ok? Ou seja, a ver, isto é tudo ativos intangíveis que nós não conseguimos tocar na marca, não é? Mas é realmente um, um assume aqui um papel fundamental na, naquilo que são as vantagens das empresas. E depois também falaram da tecnologia proprietária, inclusive deram um exemplo muito, muito interessante da Intuitive Surgical, que é uma empresa que está aí a revolucionar todo o setor médico, porque tem os seus robôs da Vinci a operar de forma microscópica, algo que muitas vezes a mão humana não consegue fazer, okay? inclusive é mostrar um vídeo de, dos robôs a operar uma uva, o que é super interessante, é super microscópico e naquele vídeo eu, eu sei que eu conheço e, e eles tiram a casca da uva, depois voltam a pôr, cozem a casca da uva, é absolutamente fantástico. Okay? E, e por isso há certa propriedade intelectual, há certa, propriedade, há certa tecnologia proprietária que realmente é exclusiva daquelas empresas e que as protege. Protege o seu castelo, faz o molde à volta do seu castelo, de toda a sua empresa. E isto acontece muito também em biotecnológicas, em farmacêuticas, quando conseguem proteger com patentes Algo, uh, algo que, que vai durar muito tempo, okay? alguma, alguma terapia que vai ser blockbuster, que vai durar muito tempo. Acontece também, por exemplo, na me agora de um exemplo aqui a Line Technology, que é uma empresa de aparelhos, uh, aparelhos ortodônticos transparentes, e tudo isto contribui para esta, esta tecnologia proprietária das empresas. Depois falaram aqui um bocadinho sobre as avenidas de crescimento, mostraram a importância das empresas estarem sempre a inovar, estarem sempre a reinvestir o dinheiro gerado em nova, em nova tecnologia, em, no, em novos produtos, em novos serviços, crescer no volume de faturação, estar também a competir por preços e, inclusive, aqui... Uma grande, um vento favorável a uma empresa que consegue constantemente estar a subir os seus preços temos um grande exemplo disso que é a Louis Vuitton eles mostraram o caso de Louis Vuitton da LVMH Louis Vuitton Moé Hennessy que tem vindo uh, uh, todos, os anos, todos os anos está a subir o preço das suas carteiras das suas pochetes e, e, uh, e as pessoas continuam dispostas a pagar milhares de euros por aquela carteira, por isso é, é realmente uma vantagem competitiva muito grande. E depois aqui a importância da equipa de gestão com a, a preocupação de os gestores terem os interesses alinhados connosco, com, com nós pequenos acionistas e aqui um dos papéis fundamentais, um dos grandes insights é que tu podes procurar as, as empresas que são geridas por famílias ou que são geridas pelas ou pelos fundadores ou pelas famílias dos seus fundadores, é muito importante ver isso porque há um grande alinhamento, como é lógico, essas famílias que fundaram a empresa não, não estão interessadas no curto prazo, estão interessadas no longo prazo, estão interessadas em, em trazer ganhos para a empresa Uh, ao longo dos anos, não vão estar preocupados com preço essas ações no espaço de um ano ou dois, ok? E, um, e, depois, e depois também tem, temos aqui uh, a questão da própria compensação, ok? Do, o salário, como é que é a compensação variável, como é que as coisas estão alinhadas ou não com os pequenos acionistas. E também a transparência, a transparência na comunicação, a forma de comunicar com o pequeno investidor, diz-nos muito. E depois mostraram aqui também como é que é feito o processo de análise das empresas, desde o universo gigante de dezenas de milhares de empresas cotadas, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, embora eles também tenham dois investimentos na China, mas sobretudo focam-se nos Estados Unidos e na Europa, e desse universo grande como é que vão fazendo aqui o, como é que vão afunilando até a vir a investir em cerca de 25 a 30 empresas. é tudo começa por analis... focar-se nestes mercados da Europa e Estados Unidos, depois procurar capitalizações bolsistas acima de 5 bilhões de euros ou dólares, ou 5 mil milhões, se quiseres, aqui... Bom, eu pessoalmente gosto de olhar para eh, também considerar empresas mais pequenas na casa de 1 um bilhão, na casa de 500 milhões de euros ou dólares, muitas vezes também é aqui que encontramos as verdadeiras papitas de ouro Mas tudo bem, eh, são filosofias de investimento diferentes, também preocupações diferentes, eles estão a gerir o dinheiro dos outros, eu não, por isso posso preocupar-me a gerir somente o meu próprio dinheiro e vir procurar pequenas capitalizações pequenas capitalizações bolsistas, ok? Claro que no portfólio tenho de ambos, tenho desde absolutamente gigantes, mega caps acima de 100 bilhões, como também tenho algumas empresas no cerca é menos de 1 bilhão de euros ou de dólares. Até porque estas coisas variam ao longo do tempo e num dado momento nós temos uma empresa que valia 5 bilhões num dado momento, de repente as ações caem 75% ou caem 80%, 90% e de repente temos ações aqui bem pequenininhas, ok? a realidade mudou bastante no curto prazo. E por isso mostraram como é que depois desta análise da capitalização bolsista vão observar os retornos sobre capital investido, algo que nós também fazemos, como é lógico, vão ver a equipa de gestão, se está alinhada com os pequenos acionistas ou se não ou se está só alinhada com os interesses do Wall Street, enfim, está a fazer, fazem este processo de análise até que escolhem aqui poucas empresas para ter no portfólio. Não, não se foca em ter centenas de empresas no portfólio, porque isso é completamente impossível nós gerirmos, mas conhecermos a fundo meia dúzia delas é muito importante, ok? E aí nós estamos bem alinhados também, porque eu tenho, eu tenho essa filosofia de investimento, eu também analiso muitas empresas, no iel Elite Pro, no nosso serviço de subscrição de análise de ações, analisamos Dezenas e, dezenas e dezenas e dezenas de empresas, mas eu prefiro fazer uma análise profunda a cada uma e conhecer muito bem o negócio, conhecer o que foi o negócio, o que é o negócio e o que será potencialmente o negócio no futuro, do que apenas fazer uma análise superficial por dia e, e fazer de conta que se está a conhecer o negócio. Okay? Eu prefiro realmente incidir bem ali, conhecer bem o negócio, conhecer bem a equipa de administração e, e depois sim, poder tomar uma decisão com calma. também temos tempo para investir, não estamos aqui focados uh, em ganhar dinheiro no espaço de uma semana ou duas, ou mesmo de um ano ou dois, nós estamos focados em ganhar dinheiro ao longo dos anos, ok? Eu, eu só me reformo para ir daqui a... só quando morrer, né? ok? E uh, por isso <risos> tenho, tenho total foco no longo prazo, quem está comigo tem também Foco total no longo prazo, independentemente da variação do preço das ações no curto prazo. E enfim, a casa de investimentos no final ainda deu aqui dois presentes que, que eu apreciei. Um é que o manual do investidor, não sei se se vê bem, mas está aqui uh, escrito, quem, okay. manual do investidor, tem aqui também... Uh, resumido ou, ou até mais detalhado que eu disse aqui, esta, esta filosofia de investimento nestes três pilares principais e também nos deram aqui uma, uma caneca com uma frase que eu gosto muito, que okay? é uma frase que eu gosto muito, que, que mostra-nos a importância de estarmos constantemente a investir no nosso conhecimento. Okay? Por isso, tal e qual como eu defendo aqui também, a importância de investirmos constantemente no nosso conhecimento, e para tu, para tu estás a investir constantemente no teu conhecimento, só te falta mesmo uma coisinha aqui, que é: se ainda não fizeste, se ainda não fizeste, ativa aqui, ativa aqui o sininho para as notificações no YouTube, porque assim Sempre que eu lançar um vídeo novo, sempre que eu lançar um conteúdo novo, de repente tu vais receber essa notificação e, e, e estás com acesso imediato ao conhecimento que estamos aqui a transmitir-te, ok? Por isso, se ainda não fizeste, subscreve aqui o canal, ativa aqui as notificações no teu sininho, porque assim o YouTube vai estar sempre a informar-te quando sair um vídeo novo, está bom? Espero que tenhas gostado destes insights da Casa de Investimentos e da filosofia que assenta aqui no nosso investimento. Há aqui muitas coisas coincidentes comigo, há outras que se calhar diferem um bocadinho, mas a base está lá, a base da filosofia de investimento está lá, e, e é o que traz mais sucesso a longo prazo. tá bom? Um forte abraço lucrativo, tchau, tchau.